Oi, tudo bem? Hoje o nosso vídeo é direto do Hospital Regional de Itaguatinga, onde está tendo um mutirão de reconstrução de mama. Olha, eu estou chique com toquinha rosa e tudo. E é um prazer, é um privilégio ajudar essas mulheres na reconstrução das suas mamas e participar desse mutirão. Então, não se esqueça, o rosa é para prevenção do câncer de mama, é para estimular vocês a, a realmente fazerem um autoexame, a procurar um mastologista, a fazer acompanhamento com o ginecologista. E cuidem de si, mulheres. Um abraço. soul. You are mine. Your grace abounds. In